Assim, eu, eu, eu falei aqui muito desse negócio de escola, eu estudei, eu fiz faculdade, comecei a pós-graduação. Eu teria estudado mais. Eu teria estudado mais, entendeu? Eu deixei de fazer é, muitos cursos, muitas coisas, porque eu já estava na política. Então eu, eu entrei de cabeça na política, eu ficava 24 horas na política. Eu, eu teria estudado mais. Teria chegado para é. o Zaratinho lá no Eu vou no falar uma falar coisa para você. Olha, eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês. Então eu vou numa viagem para fora do Brasil. Se eu não tiver um tradutor, eu tô lascado. Eu não consigo falar. Então eu... uma vez eu fui na, na, nos Estados Unidos na ONU, a, no governo da Marta Suplicy, ela me mandou ir para uma conferência na ONU sobre meio ambiente. Bom, lá dentro da ONU tinha vez, tradução. Foi. Saía de lá, ia para um restaurante, ia fazer uma, um passeio, ia fazer alguma coisa. Picho, não conseguia falar nada. Então, e isso, a, a maioria do povo brasileiro não sabe falar inglês. E é necessário. A gente canta, o pessoal canta a música imitando, não mas não sabe o que está cantando. Então, nós tínhamos que ter aqui, e, e, e eu acho que todo jovem devia estudar, entendeu? Não só aprender na inglês, de faculdade, mas fazer cursos, cursos mesmo. Né? Sabe, ter uma cultura geral, ler mais sabe a gente tinha nossa, que isso. ler mais as coisas ler mais livros pessoas não conhecem então, nem a nossa própria história exato por a gente, isso que pede a ditadura de volta então eu acho assim que o, o, o meu conselho se eu voltasse lá para trás para mim mesmo era ó para um pouco aí você está exagerando muito nas Equilíbrio. coisas que você está fazendo é. e estuda mais entendeu então eu acho que tem uma essa que é, que é o conselho que eu dou para mim mesmo daria para mim mesmo e dou para a juventude nossa, de hoje